Só que como a Diana não tem nada pra farmar agora, ela pode querer me invadir igual, mano. Então eu tenho que tomar cuidado, ó. É até perigoso fazer esses dois campos aqui, mas eu vou fazer, ó. Por favor, Diana, não aparece aqui, Diana, por favor. Perfeito. Caralho, até eu que, penso, que sou o bronze pensei em invadir. Detetive, às vezes o bronze que tá lá em você é só um número, é só um papel, é só uma folha, né? Mas você, às vezes, tem um espírito e um coração de raielo. Aí, às vezes, você não... É um... Viu esse seu brilho ainda no resultado, porque às vezes você não joga ranqueado ou tá com medo de jogar ranqueada, né? Mas o seu coração é de um rayelo, campeão. Eu tiro essa conclusão. Tirei uma conclusão que talvez nem você não tirou de você mesmo. Beleza? Não, não. Olha o clipe, deixa eu ver que clipe é esse que vocês estão mandando aí. Ô oh, rapaz, cadê? Nessa vida do Lozinho aí, correto? Não é uma despedida, é um até logo, mano. Adeus, Marquinhos. Tchau, obrigado. Obrigado. Sário do caralho, vai se fuder. Porra, tava. Graças a Deus, acabou a porra desse duro. Não aguentava mais essa porra, mano. Chato pra caralho. Foda-se, tô livre, família. Conseguimos, mano. Porra de Marquinhos. Vai cair. Quando se, eu cair quando... se eu cair no time dele, eu vou entrar também, mano. Tá fudido, mano. Porra, cansei, mano. Falo. Porra. Porra, era bem. Tava fingindo ser humilde, mano. Tava fugindo ser humilde, humilde. Porra, né, mano? Nunca gostei desse tal de Keynes aí, mano. Nunca gostei desse tal de Keynes, mano. Porra, Didu, graças a Deus, tamo livre, mano. Liberaram nós, mano. Aí, já acha fila já essa porra, já, mano. Porra. Quem clipar tá banido, tá, mano? Quem... Nada a declarar, galera. Renatinho.com apenas, beleza? Eu tô machucado, viu? Eu tô machucado, velho. Eu fui machucado aqui, galera. Beleza? Eu tô machucado, velho, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, eu tô machucado Mas deixa ele, mano Deixa ele vir fazer essa gracinha aí, deixa ele Deixa ele vir, não, deixa ele Tá de zigs ali, né? Ele tá de zigs, né? Zigs, né? Que que é bom pra matar zigs, hein, velho é. Eco, né? Carinha, bom pra matar zigs Não, deixa ele então, mano Deixa ele, deixa ele <coughs> Campa ele, deixa, mano. o que é dele tá reservado, mano O que é dele tá reservado, mano. Preocupa, não. Abre, você volta com o Milão e deixa ele com ciúmes, Marquinhos. Vou chamar o Mairim Badu, mano. Paulo, o, agora, o que o Renatinho fez, chat, você não ficou sabendo não, paizão? Eu nem te conto, beleza? É o Takeshi contra o Renatinho ainda, né? Hum, falta que é o Pedrão no grau de zero e top, Paulo. né? Rapaz. De seis meses já, Fala, não... boa tarde, meu lindo. Boa. Pode pedir pro meu amigo Edson Pedrada mostrar o caramujo. Ô oh, Edson, olha o trapper branco vindo aqui pedindo pra você liberar o caramujo pra ele em especial Quando você tiver os dois de bobeira, se sentindo bem confortável, faz a xuxa e aplica, pai. Só o trapper branco, né, mãe? Agora foi, né? Ah, mano, eu nunca pego catapa, velho. E aí, fião? Perdoa a noção do, do perigo, doidão? Tá maluco? Do Folgadinho esse cara aí, hein, mano? Cês viram que eu usei a ult pra cancelar o. Tá, mano. Mas tá Taca, o, pinto, o chat tá loucura aqui, pô. <risos> Ele confundiu, galera, com o Trando. Tá, cash mó cara de ter um pintão, galera, pra boeta aí. isso, velho. Não, só falando, comentando Não, assim. Não, Os caras, os caras, é tudo manja rolo no CBLO, Marquinhos. Olha ah lá, tá vendo? Os caras tudo ficam tá manjando dia. rola, pô. Trude, Mas que mesmo? Tá o filho da puta velho. tweetou esse dia aí que eu tava com o pacote apontado pra ele. Eu vi o do GSTV esses dias ah, aí, chega assistindo. Ah, esse aqui lá, que lá assusta mesmo. Pelo amor de Deus. De contar, viu, paizão? Carrozinha do Pijas, mano. Olha lá, essa mesmo. Nossa, galera, o Pijas botou a rosinha na boca, mano Mal sabe ele onde eu passei a rosinha antes Brincadeira, brincadeira Mas, mano, muita gente pegou na rosa, mano Será que o Pijas lavou ela, eu família? Louco. Muita gente pegou nela lá no evento, mano Passei pro amendoim, passou pro Marlin, passou pra mim passou... Todo mundo pegou nela, mano Obrigado, mano Não tem um morte oh, Ô, Natinho, Natinho, Natinho Meu, que... Ai, não vai. Te tem acha, que ser, tem acha. que ser, é a alma deles, tem que ser, tem que ser, espera a e vai. Espera, espera, tem que ser, assim confia, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, 6-2, 6 Ela vai só ela vai só Calma, calma, deixa ela sair aí você vai, vai, vai, Nati. vai, Nati. vai, Ai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, Eles nem viu, eles não viu. Puta que pariu, Marquinhos, tem um caranguejo aqui, mano. Meu Deus, o Jayce Está tentando pegar o portal, que não dá. Ai, cara, meu Deus, ele derrubou. <risos> Se ele matar, tá o Se ele matar, tá o Se ele matar, tá... Ai, não, mano. Por que, velho? <risos> Ai, perdimos, será, velho? Tem que limpar a Wave. Eu tô tentando limpar ela. Eles zombaram, só acho. Exente. Mano, o Chris Borges falou que eu tô apaixonado, Renati. Ele falou que os meus olhos entrega? É sério, velho? Olha pros meus olhos aí, tá. galera. Com uma vozinha de apaixonada mesmo, mano Sério, velho? Só sou por Jesus Ah... Quem o que tu fazia antes das lives? Estudava a plataforma Twitch, estudava os streamers Jogava LOL Botava boneco de bot no Tibia E ficava no, no TS ou no Discord com a galera arrumando alguma coisa E vivendo, respirando, comendo Ficava saindo, todo final de semana igual um idiota Achando que a vida era um pudim saía com 5 reais no bolso, mas bebia Whisky, comia x tudo me buscava na porta aqui de casa e me deixava na porta de casa E ia pra rolê onde tinha homem feio pra mulher bonita oh, Mulher bonita pra homem feio Puta merda Tô igual você antes então, mano Cuidado Ficou muito tempo nisso aí não aqui como quem não quer nada, hein, velho Vou lá Ué, dá um motivo aí pra Sarinha casar comigo Ela falou que vindo de você ela acredita Me ajuda nessa, irmão Uai, Nailie você me pegou agora, hein, Nine. Mas, Sarinha, pelo amor de Deus, já dá uma chance aí pro Nine, mano. Precisa dar aquela casada. Ele deve dar aquela veludada na melhor substância. Ver se o suquinho dele é o necessário, mano, pra essa... Ah, Sarinha, casa com ele lá, Pô, mano. É aqui, por favor, Deixa é a pegada que você tá ouvindo. Brincadeira, dragão, brincadeira! Nossa! Se me mandar o Insta, o sub, eu mando o Insta, sou o Novinha, Aladice e o MC Múmia. Pensa, Novinha. Eu chamar Ricardo, 35, 35 anos, 35 anos e 35 também. Essa aqui, nem se quiser, de manhã, subindo na, na melhor malevolência. Que isso? Aqui, Ai, isso! Maquin, nossa. Caralho! O Guerreiro mandou ali. Kenzie, o obstáculo só será grande se a sua vontade de vencê-lo não for maior. Lamentar o que não temos é desperdiçar aquilo que já possuímos. Caralho! Pera aí, paizão. Vou dar Ctrl-C nessa aí. Vou salvar no meu bloco de notas aqui de frases legais que eu gosto. Caralho, desse mano, hein? Esse aqui é diferenciado, hein, mano? Vai, trechão. Hum, se o desce no predict, aí eu ia mamar ele.